Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus e por que, que eu tô assim, né? Então, eu não ia gravar vídeo hoje não, na verdade eu estava arrumando meu quarto e sim, eu coloco maquiagens completamente aceitas pela sociedade para arrumar meu quarto e como você pode ver, né, tô no melhor visual e me veio um alvo na minha mente enquanto eu limpava minhas gavetas e eu queria compartilhar isso com vocês se você está assistindo esse vídeo e é exatamente sobre como eu estou parecendo, a minha aparência. Eu tava limpando o espelho e eu pensei, nossa, imagina se eu vou pregar um dia na na igreja ou na célula com essas maquiagens que eu gosto de brincar, essas pinturinhas, o que, que as pessoas vão pensar de mim? E aí, isso me lembrou algo muito maravilhoso, que é sobre as nossas aparências. Eu tenho um amigo que é muito precioso, inclusive ele que me deu esse mega homem de ferro que eu vivo usando como exemplo. E ele pra mim é o maior exemplo disso Ele é lindo, ele tem um black, usa umas camisetas de rock E ele toca um louvor que é escandaloso na guitarra E todo mundo fica chocado com ele Tocando no manto, no louvor e quebrando o pau na presença do Senhor E muitas vezes eu escuto e vejo é, Nós dois conversamos muito sobre o fato de que as pessoas olham muito pra nossa aparência como eu, uma menina de um metro e meio, plus size, do cabelo vermelho, e que sim, brinca sozinha no meio de uma quarentena e até quando o mundo não tá em colapso, pode falar sério ao expulsar demônio ou a pregar pra igrejas com pessoas, com, até pastores, né? E eu me deu muita vontade de vir fazer um vídeo sobre isso, se você não gostou você já sabe, se gostou também já sabe, mas a verdade é que às vezes a gente olha tanto a aparência das pessoas que nós perdemos a oportunidade de ser abençoadas por elas. É, João Batista, ele era a aparência da santidade. Ele tinha aquele cabelão, barbão, só comia mel e gafanhoto, ficava no deserto, se abstia de tudo. Ele tinha uma aparência de santo, de justo, de maravilhoso. E que todo mundo olhava e falava, nossa, ele é o santão. E, só que ele não era Cristo. Ele era top, ele era o homem mais justo da terra, mas ele não era Cristo. Jesus era. E o e que, que eles falavam pra Jesus? Falavam, nossa Jesus, você tinha que ser mais igual João Batista, seu primo, olha lá ele, não come, não bebe, não vai na festa, tá lá se abstendo de tudo, e você aqui nos rolê, nos casamentos, comendo pra caramba, porque Jesus gostava de comer, gostava de, de estar com pessoas, e aí Jesus vira e fala, tipo, olha gente, não é por nada não, mas... Eu sou o, o noivo, eu sou o homem que veio salvar vocês, e sim, ele tá daquela forma, e vocês vão ficar dessa forma, depois que eu sair. vocês podem jejuar, vocês podem é, pensar em várias coisas, mas eu tô aqui pra trazer redenção, tô aqui pra trazer alegria, e Jesus é esse cara, é o cara que ninguém pensava que era o que ele é, que é o nosso melhor amigo, que é o, o homem que dividiu a história em antes de Cristo e depois de Cristo, e ele simplesmente não parecia com o que o mundo esperava dele Ele não era uma pessoa que parecia ser tão santona né? Ou que não conversava com os pecadores Ou que ficava lá no deserto Ele, ele era alegre E eu tenho um vídeo também que fala sobre que ele era bonito Pessoas dizem que ele era feio Ele ficou feio quando todo o pecado foi sobre ele e Ele estava tão transfigurado na cruz de tanto apanhar Mas ele não era feio nele né? não tem pecado como ele pode ser feio ele era lindo, e ele também não era pobre, porque pobre não tem tesoureiro, ele tinha tesoureiro, então é, as pessoas abençoavam ele com, com, com coisas, como foi no caso do próprio túmulo dele, abençoaram ele com um dos melhores túmulos, então assim, pessoas acreditavam nele e investiam no evangelho, investiam nele, mas o que eu queria falar enquanto eu limpava aqui meus negócios é que a aparência, a gente lida tanto com a aparência das pessoas, a gente olha para um pastor, olha para uma pastora, olha para uma criança, olha para um youtuber e fala, não, esse é bonito, esse é legal, esse me é, é agradável aos olhos, ou ele não faz nada de errado, ou ele não ouve música que eu não quero que ele ouça, e acaba julgando o um mover de Deus na vida daquelas pessoas em relação ao que a gente vê. E o que me deu muita vontade de fazer um vídeo hoje dizendo é que... Deus vê, e é o que ele vê que importa, não é o que eu vejo, o que você vê, não é o que a igreja vê, é o que Deus vê. A diferença é que quando a gente enxerga como Deus nos enxerga, quando a gente começa a pedir generosidade no olhar, ver as coisas e pessoas como Deus nos vê, a gente começa a transbordar tanto amor, que aí a própria igreja, o próprio mundo vai dar bom testemunho da gente, sabe? É, não é como se o crente, o cristão mudasse de vida para agradar alguém, é muito mais porque ele se sentiu tão amado que ele começa a ter as vontades parecidas com a vontade do pai. E sem esforço, sem perceber, sem fazer muita força, sem se sentir pressionado. Você vai deixando de fazer coisas que o mundo é, realmente não aceitaria um crente fazendo. Né? É, não é porque Deus te ama que ele vai te mandar, pare de fazer isso, pare de fazer aquilo, pare de usar essa roupa, pare de usar esse cabelo. Eu acho que no processo de se sentir amado e segura em si mesmo, em um Deus que habita em você, você vai acabando é, preferindo não fugir das coisas, nas drogas, no sexo, na bebida. Você vai preferindo viver em paz, em amor, em harmonia. E aí essa aparência muda. E aí as pessoas falam, nossa, você mudou tanto. Bem, gente, eu não posso falar nada. Eu sou líder de jovem e eu já fiz célula explicando de cima do Deadpool, sabe? É... Antes do Reteté a gente cantava um rebelde, depois ela quebrava o pau na profecia, na oração em línguas, em cura, em mover de libertação. Então, assim, de verdade, eu nunca falo muito sobre mim, mas me deu muita vontade hoje. Eu não sou o melhor exemplo, mas ainda assim, por amor de Deus, por misericórdia, por vontade dele, ele ainda me usa. E eu imagino que às vezes você tá deixando de ser usado, porque você pensa que a sua aparência não agrada o mundo ou não agrada a igreja, ou Deus não te quer do jeito que você é, e eu tô aqui pra dizer que Deus te quer do jeito que você é, porque se eu tenho a graça, a glória, a alegria de ter tantos testemunhos incríveis de sobrenatural, de amor de Deus, de bênção, sendo do jeito que eu sou e que é meio fora do, da caixinha, imagina você é muito mais amado que eu, sabe por quê? Porque nós todos somos amados como Deus, não existe alguém mais amado, não é um pastorzinho de um milhão de seguidores, nem um petitinho de uma igreja pequenininha na roça, um não é mais amado que o outro, somos todos amados por um pai que não abandona e que te vê no seu melhor e que quer você do jeito que você é, então para de julgar a aparência de quem te ama, para de julgar a aparência de quem prega o evangelho, para de julgar a aparência das coisas de Deus, pelo menos a pessoa está tentando e você, você tá tentando? Você tá indo com sua aparência, com o seu jeitinho mesmo, e, e louvando, e falando, e escrevendo, e publicando? Ou não? Você tá numa cadeira de juízo maravilhosa onde você julga as aparências. Eu acho que é isso. Pra você ver que né? Então. <risos> Mas é isso mesmo. É, era isso que eu queria dizer hoje. Não julgue as aparências, porque assim como o Senhor foi julgado pela aparência dEle, ele era o redentor e o salvador de todas as coisas. E assim como nós somos julgados pelo nosso jeitinho especial de ser, Deus olha lá de cima e fala, mas é assim que eu te fiz e é assim que eu te amo. Amém? Desculpa aí galera, mas que o Senhor te favoreça.